Oi pessoas, eu sou Lívia Leite, esta é... Osana Lemos. E este é o Isso Não Cai na Prova... Ó, oh, tô esquecendo do microfone. Ai! <risos> Você acha não, que fica não, ruim? Não, mas aí vai dar trabalho. Vamos, Tá bom, eu, tá bom, eu consigo. Isso não cai na prova. Oi, oh, é... Yeah. Uma coisa que eu, isso com uma frase que eu escutei uma vez, que é com relação a, a, a gente ficar procrastinando as, a, o que tem que fazer, né? Uhum. E que eu tenho tomado como, como exemplo pra, pra minha vida, que é antes feito do que perfeito. Você fica preocupado e, em fazer uma coisa perfeita, ai não, é porque a galera vai criticar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e acaba não fazendo. Vai deixando pra outro dia, deixando pra outro dia e não faz. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai isso. <risos> com esta frase... Nós conversamos o Isso Não Cai Na Prova. Oi, pessoas. Eu sou a Olivia Leite e essa é. Osana Lemos. Bom, eu trouxe a Osana, né? Pra gente falar um pouquinho, a Osana que estudou comigo. Né? No tempo do Cefete. É, há, uns 15 anos, façam as contas. Hoje, não importa. <risos> não importa. Foi aí num período. Foi há um tempinho, um tempinho atrás. Um período muito bom da nossa vida. Né? E aí eu tava conversando com a Osana. Convidei ela pra vir fazer um vídeo no canal, só que a gente tem tipo 1.800 coisas pra falar no Conversar, canal. Exatamente. E a dúvida é, o que a gente vai falar pra poder caber, né? É verdade. Então um pouquinho tempo assim. O que, que a gente decidiu falar? Antes da gente começar a falar, é da verdade você já sabe porque tá no título do vídeo, né? Mas antes de eu começar a falar um pouquinho e perguntar mais pra Usana, pra gente compartilhar aqui, é, um, é um, quase um fit que a gente vai falar sobre as nossas experiências como multipotencial, é importante para você que tá chegando agora no canal ou que ainda não entendeu muito bem a pegada do canal, é que a gente sempre faz um conteúdo não só... É, de acordo com o que eu acho que é correto, mas muito do perfil das pessoas que acompanham isso não cai na prova. Então, por exemplo, nós já temos um vídeo aqui que fala sobre multipotencialidade. E depois de um tempo, eu comecei a encontrar várias pessoas que estão seguindo o canal ou que são próximas a mim, que também se identificam como multipotenciais. E uma das pessoas foi a Osana. Né? Então assim, eu chamo pessoas para vir pra cá e normalmente esses, esses temas, por isso eu não te falei tanto sobre o assunto, Osana. Porque normalmente são temas que a pessoa está vivendo, ou é uma experiência recente, é algo que ela entende, que ela sabe como funciona. No caso da multipotencialidade, pelo que eu entendi, você vive a vida toda, mas só não sabia. É, na verdade, isso foi bem recente, quando, a, a, acredito que da, naquela última reunião que a gente teve, com, outra, com outras amigas nossas, é, a gente começou a discutir sobre a, a, a vontade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a angústia que é em ter que abrir mão ou ter a ilusão que se tem que abrir mão de, de, de uma atividade ou de um objetivo por conta de outro. Porque a gente acha que é, passa todo, toda a nossa vida assim, não, você tem que escolher uma carreira, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquela faculdade, você tem que fazer aquilo. Quem não, não é mesmo? Não é. E você fica meio que, nossa, eu gosto disso, eu gosto daquele coisas que aparentemente não tem nada a ver. E cria uma ansiedade, porque você é apaixonado por várias coisas, não tem? Pelo menos eu me, me encontrei apaixonada por várias coisas. E refletindo até, antes de vir fazer o vídeo, é que isso não surge assim. Não é assim, até porque, como eu falei, pelo fato de a gente ser criado de um modo, a educação ser daquele jeito, de ser bem regrado, direcionado para para um objetivo para um vestibular tipo específico, ser especialista e né? ser especialista em uma, em alguma coisa, em alguma área. Isso aflige a gente. Então acho que o primeiro passo para eu ter me descoberto como multipotencial, eu nem sabia que essa palavra existia. Só então, para foi... vocês terem uma ideia. A Rosana, vou te cortar uh -huh. só. A Rosana mandou a mensagem para a gente, você sabe o que é multipotencial aí eu então, Azana, tem um vídeo lá no canal que, que eu fala... Tem vídeo, vai lá e olha. Vai lá e olha, compartilha com as pessoas, né? Gente, e nesse dia que eu falei contigo na, no WhatsApp, foi... Eu tomo pra mim como se fosse assim, uma revelação. E quando você percebe só um clique, esse, nossa, eu realmente não sou louca, Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Foi a reação que eu tive quando eu descobri que eu era multipotencial. Por isso que eu gravei o vídeo. Porque a angústia é tão grande de você ficar tipo, meu Deus, eu tenho que escolher uma coisa. E pessoas multipotenciais sabem do que a gente está falando. É muito difícil escolher uma coisa, porque a gente não quer. A gente quer um monte de coisa e o mundo está dizendo pra gente que a gente tem que escolher uma profissão ou uma carreira, né, uma área. Uhum. Né? E a gente simplesmente sente que tá perdendo muita coisa Ou que não tá escolhendo certo Tipo, eu tô indo por aqui, mas será que eu tô escolhendo certo? Será que eu não deveria fazer isso também? Mas será que eu não deveria fazer aquilo outro? A gente sempre tá procurando mais coisas De novo, eu não vou repetir aqui Porque na verdade tá nesse vídeo de multipotencialidade A gente não tá dizendo que você não precisa ser especialista Tem gente que é Simplesmente assim É e pronto né? E você falou assim, não é que você tem que ser é Quando... Quando eu comecei a pesquisar sobre isso, é muito. Eu percebi que não é, não é algo que você inicia. Ah, eu vou ser multipotencial, porque eu já acordei querendo falar. Não, não é. Eu acho que é um processo e, para mim, foi o resultado de. Foi o produto de um, de um processo que veio desde quando eu comecei a realmente a me autoconhecer. Uhum. Quer porque, dizer. Requer um autoconhecimento. Isso, requer um autoconhecimento. É. E se permitir sentir aquilo porque pelo fato assim nossa eu quero muito vamos dar um exemplo eu queria muito trabalhar com arquitetura só com decoração eu. sou apaixonada por, por decoração também assim gente não mas está errado eu tenho que eu tenho que fazer um concurso público eu tenho que estudar para um concurso público uhum. eu não posso gostar de aí depois nossa eu sou apaixonada por por ler sobre Consciência sobre qualquer qualquer que seja o sobre tema, autoconhecimento, sobre, sobre autoconhecimento, sobre astronomia. física, não é? Ai, olha, tá vendo? Eu amo, adoro. Ah, dinossauro, arqueologia, não importa, é... sabe? É claro que assim, não é todo mundo de potencial também que gosta de ler sobre tudo. A gente tem, na verdade, a gente tem uma linha comum de raciocínio só uhum. que a gente não descobriu ainda uhum. né? porque a gente passa tanto tempo tendo eu, eu entendo assim a gente passa tanto tempo sendo ensinado a ser especialista que a gente não teve tempo de se autoconhecer eu digo os multipotenciais então agora é, a gente tem essa sensação de ah, eu gosto de ler tudo não você não gosta de ler tudo mas há algo em comum nesse tudo que você gosta de ler é só que você tem que passar pelo processo de descobrir qual é essa linha comum, assim? Chega uma hora que você conecta, você percebe Isso. que não é que tão dá distante. Pra fazer, que dá para fazer uma ligação entre, entre todo, todas essas paixões, todos esses interesses. É até engraçado que minha irmã fala, ela sempre fala assim, nossa, tu gosta de se aprofundar, né? Assim, não, não é que é gostar, é porque eu sinto prazer em conhecer. Eu acho que o, aquele... O, é isso. é isso. É isso, é tipo, eu é. gosto. Eu não tô fazendo porque tem Não, eu gosto disso daqui. Eu quero saber mais. Isso. Né? Isso, independente do assunto, não, eu comecei a ler sobre, não é que eu vá seguir uma carreira nisso, é que eu vou me permitir me aprofundar naquele assunto por pelo simples, pelo simples Fato de querer me aprofundar, de querer saber mais sobre aquilo. Né? E é um detalhe, não é se aprofundar como especialista se aprofunda. Isso. Porque o especialista, se ele pegar aquele tema, ah, ele passa ali a vida todinha só naquele tema. Ele realmente uhum. se aprofunda, mas é naquele tema. O cara sabe muito. Pra mim, às vezes eu tô lendo o livro e, ok, é só isso aqui que eu quero saber. Eu não preciso saber mais. Eu já me aprofundei o suficiente aqui pra mim. Tá bom, eu quero procurar outras coisas. Né? O pr o pronto, o próprio Isso Não Cai Na Copa foi isso. Né, o isso no cara na, na Copa, eu não me sinto satisfeita só de ver o futebol em si. Eu fico me questionando sobre várias outras coisas, mas eu não preciso ter profundidade em futebol, eu não preciso ter profundidade na a, na cultura de todos os países que estão fazendo parte. Uhum. né Se você não sabe o que é isso no cara na Copa, tem vídeo aqui também, e eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Né, então, assim, é querer conhecer um monte, né, sem necessariamente se aprofundar a ponto de se tornar um especialista. Lívia, e também, assim, é... Se aprofundar em questão de pesquisar, de conhecer e experimentar de forma prática. Porque eu acho que a, esse momento aqui, para mim, está sendo realmente um, um, um, uma descoberta de... Se, será que eu gosto de gravar vídeo? Será que eu vou me dar bem? Porque surgiu a ideia. E se não é que você ah, você já sabe o que, que é? Porque de, desde quando eu comecei a, a, esse processo de me conhecer, de, de buscar, é, é, de, de tentar me conhecer mesmo... Veio. Come, começaram a, a, a, a surgir coisas que eu nem sabia que eu gostava. Coisas que eu me percebi. Nossa, eu gosto disso. é gosto coisas que você não sabia que você era bom. É, exatamente. Né? Você era bom. Exatamente. Nossa, eu posso ser boa nisso aqui também. Olha que legal. Né? Eu posso. E por aqui. Olha só, eu não sou só isso daqui. Isso não quer dizer que você vai fazer aquilo e que aquilo vá, vá para durar a eternidade. Você uhum. pode começar uma coisa e. Vou dar um exemplo que, é, que, eu, que, eu, que eu vivi sobre um, um, livros. Eu sempre gostei de ler, mas eu nunca tinha... É, li, como, é como se eu não tivesse lido os livros certos. E quando eu disse, não, eu quero ler uns livros diferentes. Por quê? Porque eu quero. E comecei a ler livros sobre, sobre aprendizado, sobre crescimento pessoal. E assim nossa, isso é muito legal e quanto mais e quando você gosta quanto mais você você entra em contato mais você se aprofunda e se torna totalmente uhum. natural As, começa a, tem algum algum alguns dessas hábitos começa a se tornar um hábito e você nem sabia que que poderia uhum. que poderia ter e detalhe, você não precisa fazer faculdade disso isso exatamente né? que é, é o mais libertador eu acho assim inclusive esse vídeo foi muito feito por isso assim uhum. a nossa quando eu vi a Osana falando eu fiquei assim meu Deus, ela tá sentindo o que eu senti quando eu me descobri. E é muito de sentir também, né? É o sentir, tipo, estou livre. Nossa, Sabe? então assim, Entendo. nossa, existem outras pessoas. que realmente o que eu tô sentindo, o que eu tô vivendo agora, não é nada de outro mundo. E que eu não tô... Ah, porque realmente dá uma, dá uma angústia. De você, de ver a maioria dos seus amigos, da, das pessoas que você convive, seguindo um caminho, assim, Sim. aquela coisa que não é errado, eu acredito que é o que você faz, o que você quer fazer. Exato. Que felizes, né, estão as felizes, né? Que Estão que felizes. Espero que estejam felizes. É, é verdade. Né? E que às vezes não estão felizes, é, mas a gente acha que estão, porque é, não se descobriram exatamente. ainda. E quando Muito a gente fala, talvez seja até difícil da, das outras pessoas receberem, porque elas ainda não sentem. Eu acho que, que o, o. Se, a, se as pessoas. Acho muito difícil alguém ter só uma paixão, mas existe. Não, existe, mulher. É porque existe. você é muito -potencial. É é potencial e aí tu acha que não existe, mas existe. Realmente, existe, existe pessoas que têm uma paixão e, assim, é, é avassaladora para aquela área. Quer fazer faculdade, quer fazer mestrado, quer doutorado só naquilo dali. Só naquilo. E se encontrou ali e se entende ali. Mas aqui não é o nosso caso. Uhum. Entende? E para nós é muito tranquilo é, é, e libertador perceber que. Ok, eu não preciso fazer uma faculdade. Eu amo muito ler sobre isso daqui. Eu amo muito quando eu tenho. Trabalhar. Mas não preciso fazer Eu não preciso pensar que vou toda. Nossa, eu sou muito apaixonada por psicologia. Muito, sempre fui. E eu tava na botei na minha cabeça, não, eu preciso fazer psicologia, porque eu quero ser psicóloga, eu quero ser psicóloga. Aí fui quando eu comecei assim, não, eu vou pelo menos dar um livro pra, pra saber os termos. Quando eu comecei a ler assim, não, talvez. Acabou a parte de curiosidade. É, eu tô tipo. Até aqui. É, tipo, não, é, talvez eu, talvez eu queira ler um pouco mais, mas não sei se é necessário eu enfrentar uma faculdade, fazer seminário, prova, gente chata, né? E tá tudo bem, exatamente. É tirar o peso. É. Tá tudo bem você querer ler essa psicologia e vai ficar o livro e olhar o texto e dizer: Não vai. Mas eu não quero fazer foto da Deus, eu gosto de ler. Por que eu gosto de ler? Porque é muito difícil de ser interpretado. Eu entendo que esse vídeo desde o começo era isso: era trazer. Exprima isso que eu estava passando por esse processo. Bem no início, e assim, já, já consigo sentir uma diferença gigantesca na forma de encarar e de botar em prática aquilo que a gente que eu quero fazer e que foi exatamente foi um clique naquele dia que eu assim, Lívia, a Lívia é com Lívia olha isso aqui a Lívia calma jovenzinha, <risos> vem aí, assim mostra, se vem lá. cá deixa eu, deixa eu te deixa eu te mostrar <risos> vem, é que <risos> é que é que e cá mesmo. estou gravando um vídeo pro YouTube nossa senhora vai que eu gosto né vai, <risos> está fazendo um clique, ou deu um clique agora, ouvindo a gente, já comenta aqui, né, se você já ouviu falar sobre o comentário, ou não, na primeira vez que você tá ouvindo, ou alguém que chegou pra você e disse, ah, já ouviu falar sobre o comentário da meu amigo, já que dois vídeos <risos> pra ti, né, compartilha com essa pessoa, diz pra gente se você tem essa sensação, se você não tem, se você, ah, não, eu gosto só disso aqui, nunca consigo encontrar outra coisa que eu gosto, né? descobri que é essa aqui é a minha área, essa é a minha vocação, ou... Chamar, mas é aquela minha paixão, eu sinto paixão por isso daqui, Do outros eu não sinto. Ou se você é como a gente, né, que vai lendo, lendo, lendo, eu não preciso fazer faculdade, mas eu gosto de ler, até aqui, acabou E, que é e se descobrindo, né, e se permitir se descobrir, porque assim, é. às vezes você começa a estudar uma coisa não se interessa, vai pra ti para pra outra, e não precisa ficar, e como você disse, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah, ah, tudo bem. adorei. adorei. Obrigada, Obrigada, mesmo. Uma. Pessoas, se vocês ficaram até aqui, já sabem. Manda beijinho. Vamos mandar uma mensagem. Tá tudo bem. Tá tudo é, bem. Respira. Um tá tudo bem. Respira. Dá super certo. E a gente vai compartilhando. Ali. Dá like. Dá like. Se você gosta desse conteúdo. Principalmente se você é um multipotencial e tá se descobrindo ainda. Dá like aqui pra saber que tem que produzir mais conteúdo pra você. Multipotencial. Ou pra você é especialista e que quer mais informações sobre isso. Não sei se você precisa. Mas se você precisar, a gente constrói aqui também. Beijo, pessoas. Boa semana. Gostou de Osana aqui? Que ela de volta discutindo outros temas. Ela tem muito tema para discutir com ela. Sim, tenho. Então, já comenta aí. Já compartilha, que é para a gente saber assim. Eita, foi sucesso. De novo. Beijo, pessoas. Tchau. E obrigada, Osana. Isso não cai na prova. Oi. Oh, é yeah.